Olá! Aqui é o Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo de psicologia e hoje eu estou falando aqui direto da Playa del Carmen, no México. E hoje eu quero falar sobre os rituais matinais que vão fazer o seu dia ficar muito mais produtivo e você realmente dar o seu melhor em tudo que você precisar fazer. Então vamos lá, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, beleza? E curte esse vídeo também e já deixa seu comentário também. Então vamos lá, hoje os rituais matinais que vão fazer você ficar mais produtivos. Normalmente quando a gente acorda, a gente leva um determinado tempo até entrar numa frequência de produtividade, até entrar numa frequência é, cerebral onde nós vamos conseguir utilizar o nosso máximo potencial. Então, o que eu recomendo? Que você crie seus próprios rituais matinais, é, sejam eles um, exercícios físicos ou exercícios de respiração, yoga, meditação. A, a grande questão é que você faça algo que vai te deixar muito desperto. No meu caso, eu gosto bastante de fazer exercícios de respiração, de cair na piscina sempre que possível e é, fazer algum tipo de exercício físico. Eu procuro fazer exercício de workout, flexão, agachamento abdominal, exercícios o um próprio peso para que eh, eu possa realmente já ah, ficar mais desperto logo de manhã. Então é muito visível, as pessoas que me conhecem elas percebem a diferença. Assim, quando eu acabo de acordar e eu fico um pouco lerdo, tal é eh, do momento que eu acordo, faço algum tipo de atividade, já fico desperto rapidamente. Então é eh, procura inserir essas esses exercícios, esses rituais matinais, o seu próprio ritual matinal para que você possa entrar numa frequência já elevada logo no início do seu dia. Aí de repente você pode falar assim: Poxa, Daniel, mas eu não tenho tempo para fazer isso, caramba, mas eu não tenho piscina, mas enfim, mais, mais, mais, mais. Então, o primeiro ponto é você tirar a palavra mais da sua mente e entender que o seu ritual matinal pode ser qualquer coisa que te faça bem. De repente, o seu ritual matinal pode ser acordar meia hora mais cedo e ler um, não necessariamente ler um livro, mas fazer algo que vai fazer com que você fique mais perto então acordar mais cedo é meia hora mais cedo e sei lá fazer alguns abdominais alguns agachamentos uma corridinha na rua ou então relaxar simplesmente meditar ou então é, ver uma série favorita que você gosta logo no início do seu dia para o seu dia ficar bem a ideia é que você possa fazer algo realmente que vai te tirar dessa frequência do sono e que já vai causar um impacto e vai te despertar muito mais rápido logo no início do seu dia eu tenho certeza absoluta que se você colocar essa dica em prática você vai sentir a diferença então coloca em prática e me diz o que você achou é, de quando você começa a trabalhar direto, sem fazer nada E de, de quando você é, faz algum tipo de exercício matinal e enfim, vai trabalhar E falando em trabalhar, eu vou acabar o vídeo agora porque eu preciso voltar para o trabalho rapidinho, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!